Fala guitarrista beleza olha como a galerinha sempre me pede aí tá no, no YouTube no, no Instagram e etc tá eu vou compartilhar um pouquinho do, do meu dia de treino como é que funciona como é que eu administro o meu, o meu treino diário né então o vídeo vai ser um pouquinho amador digamos assim né não vai ter muita edição tá vou tentar captar o som ambiente aqui pra gente não ter também tanto trabalho vai ficar um vídeo um, talvez um pouquinho longo tá mas é o seguinte agora são sete horas da manhã eu geralmente costumo fazer na madruga né eu faço meu treino na madrugada mas eu tô mudando um pouquinho meus horários e aí agora são sete horas eu vou começar aqui tá primeiro ponto que eu penso na hora que eu vou começar a treinar é o seguinte é, não adianta eu pegar aqui agora querer fazer já um um arpejozão top aqui porque vai sair tudo torto tá e isso aqui até causa uma impressão errada né quando a gente vai começar o treino o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente é poxa eu tô pior hoje eu tô pior do que eu tava ontem né porque a gente não consegue executar as frases que estava executando ontem tá só que a gente sempre tem que lembrar do seguinte a gente precisa aquecer sem o um aquecimento não rola tá E o que que eu uso para aquecer geralmente eu pego um dois três quatro traumatismo basicão nesse momento eu não quero nada de velocidade bem né? então eu vou, vou pegar aqui bem simplesinho mesmo bem na calma sem metrônomo mesmo vou só dar uma aquecida tá depois já ter feito o alongamento né o alongamento é essencial também tá vou treinar aqui agora mais ou menos uns 10 a, a 5 a 10 minutinhos aqui desse exercício para dar um aquecida e depois eu vou passar para algo já mais específico Ok que é para o treino dessa semana Bom, então já tendo aquecido aqui mais ou menos 5 quase 10 minutos tá é hora de definir o que que eu vou treinar né eu, eu geralmente vejo a minha necessidade e eu, eu trabalho por semanas né então, essa semana agora eu vou treinar um pouco a, a questão da paletada, no exercício específico aqui que eu tenho um concurso um para participar essa semana tá esse mês na verdade né então um concurso de guitarra e eu já tava escutando o playback andando, andei trabalhando aqui um pouquinho no playback e já tenho mais ou menos a ideia do que, que eu vou fazer em cima desse playback tá se você até quiser que eu grave depois é como é que eu faço para montar um solo aqui quando eu vou criar um, um solinho pensado né quando não é de improviso e, aí você comenta aí embaixo que eu faço um vídeo mostrando mais ou menos o que que eu penso na hora tá mas basicamente esse vídeo aqui vai ser para mostrar o dia a dia do, do nosso treino tá então agora eu vou definir o, o meu treino. Para definir, aí você precisa ser um, meio que autocrítico, tá? Se você não tem um professor que te auxilia a definir o seu treino diário, então é importante que pelo menos você consiga fazer isso de maneira independente. O que eu posso te aconselhar é, se você puder grave você tocando, ok? Por exemplo, você tem um solo que está querendo executar ele 100% ali, grava você tocando esse solo, depois assiste, tá? Não precisa ser dois dias depois, pode gravar, assiste. Porque quando você está assistindo você tem um olhar mais crítico, você não está concentrado em nada. Olha você tocando e seja o autocrítico. Tá? Veja se, poxa, acho que a minha palhetada pode melhorar a postura ali, estou mexendo muito a mão e etc. Tá? Caso você esteja com dificuldades, não consiga ainda assim definir a sua dificuldade, onde você tem que corrigir, tá? dá uma olhadinha no link que está na descrição aí. A gente está com o turma aberta aí para o curso evolução, ok? Tá todo mundo aprendendo para caramba lá certo mas eu, eu consigo definir que basicamente o meu o meu treino diário sozinho então eu já sei o que eu tenho para essa semana que eu tenho que participar de um concurso então eu vou precisar deixar duas frases especificamente rápidas então eu vou ter que treinar essa frase tá não adianta eu por exemplo estou com dificuldade na palhetada alternada mas é no um exercício tá, é nesse exercício aqui que eu estou com dificuldade eu vou treinar um dois três quatro pode ser útil, tá? Porque eu treino a minha mão direita, eu treino coordenação, mas não vou estar treinando exatamente a frase que eu preciso. Então o que eu vou fazer? Eu vou focar no exercício exatamente que eu tô com dificuldades, tá? Então a frase que eu tô treinando é essa, em pentatônico uma frase relativamente simples, só que ela vai ser executada bem rápido. Tá? Então eu vou treinar, vou começar bem lento e depois vou acelerando. Então eu vou começar aqui, ó. <risos> Novamente. Não vai responder bem, a mão não vai responder bem, que é o começo do treino, tá? Então, o que eu vou ter que fazer durante essa semana é exatamente isso. Só que tem um ponto importante aí, tá? Que às vezes a gente falha. E pra você não falhar, eu vou te passar já o esquema. Tá? Quando eu vou treinar um exercício, seja ele pentatônico, seja o que for, eu tento treinar sempre em várias regiões. Eu começo sempre o meu treino pela região aqui mais central no braço, tá? Se não tiver uma abertura muito grande. Como aqui eu não tenho muita abertura... Você vê que a minha mão ela quase não movimenta, né? Se eu colocar para cá, aí eu vou precisar movimentar bastante. Ó. Tá? Então o que, que eu faço? Eu começo sempre na região aqui central no braço. Mais ou menos aqui, tá? que é uma região mais confortável. Eu não sei se eu já passei isso no YouTube ou se foi só, somente para alunos, mas eu vou te dar essa dica aqui também. Ok? Digamos que é a dica grátis, certo? Então basicamente quando eu vou começar os treinos, e até quando o aluno vai começar, eu passo sempre o seguinte esquema. Quando for escolher a mão, a região onde você vai utilizar aqui, praticar os seus primeiros exercícios, eu indico sempre que você deixe a mão relaxada tá? e procure o ponto onde cada dedo vai ocupar uma casa. Você começar, por exemplo, o cromatismo. Você usa esse conceito aqui para qualquer outro exercício. Vou ver minha mão relaxada, onde é que vai encaixar um dedo para cada casa. Se você olhar mais ou menos aqui, ó, a mão relaxada tem um dedo em cada casa. Aqui é a melhor, o melhor ponto para eu começar a treinar. Não vou precisar fazer a abertura, não vou precisar fechar. Então, aqui vai estar tá confortável para eu começar o meu treino. Então, quando eu vou começar, eu começo sempre na região que eu sei que é mais confortável. Vou começar por aqui. A frase, ela vai estar, tá, eu acho que é em dó sustenido. Eu acho que é em dó sustenido menor, tá? Ah, quando eu for executar no solo, né? Só que por... não, é ré sustenido, ré sustenido. Por enquanto eu vou treinar ela na parte mais confortável e depois eu avanço para a parte onde eu precisar aplicar isso aqui. Tá? Então meu treino vai ser esse para agora. né? Vou treinar aqui alguns minutos, já volto, já gravo mais um pedaço aí para vocês, ok? Vocês vão acompanhar todo o progresso aí do treino, ok? Bom, agora já treinei alguns minutinhos tá? e já vai um outro macete aí. Quando eu estou começando a treinar e eu vejo que eu começo a embaralhar um pouquinho no exercício, tá? eu estava executando aqui já estava indo bem. Tá? Só que aí tem um porém, né? Aparece que o cérebro às vezes buga e trava tudo, né? Você começa a errar a palhetada, começa a errar alguma coisa, estava indo bem. Começa a errar, tá? O que, que eu faço? Pauso o exercício, faço, ao invés de fazer 10 minutos de cada, faço 5. Vou fazer 5 minutos desse primeiro exercício. E agora eu tenho outro exercício para treinar também. Só que esse é com palhetada híbrida. Tá? É uma frasezinha simples também em pentatônica. Não, pentatônica não, na escala menor natural. Tá aí essa frase, eu vou pegar aqui, ó. Ah, então eu vou ter que treinar isso aqui e deixar ele um pouquinho mais rápido. Não é tão rápido a aplicação, mas eu tenho um lancezinho de bend aqui que está me complicando. tá? Na hora que eu vou fazer o bend aqui, eu tenho que subir o bend numa uma corda e descer na outra, ele está falhando. Então eu vou fazer o quê? Eu vou primeiro pegar, é, treinar um pouquinho a frase. Tá, eu vou treinar essa frase e depois vou no outro ponto que está defeituoso, que é justamente o bend, né? Estou ok? Vou treinar um bocadinho isso aqui, tá? é outra falha que eu sei que eu estou cometendo. Vou treinar aqui agora mais 5 minutos, depois eu volto no outro exercício, que eu vou estar tá com cabeça fresca para poder voltar a treinar o que estava bugando a minha cabeça. Né? Então vou treinar aqui agora mais uns 5 minutinhos desse exercício especificamente, paletada híbrida, tá? é um outro exercício já diferente, uh, o outro lance em paletada alternada, então eu costumo separar uh, por tipos de exercício. Tá? Vou treinar aqui agora alguns minutinhos e já volto aí executando novamente o exercício. Bom, então já treinei um bocadinho aqui, esse exercício também. Tá? Então já está sendo um pouco melhor executado. eu né? vou corrigir alguns defeitos no decorrer da semana. Tá? E agora o próximo exercício é um exercício já um pouco diferente também, tá? eu costumo intercalar sempre dessa forma. Então primeiro a paletada alternada, depois um pouco de paletada híbrida, já que é a minha necessidade para essa semana. E agora eu tô, vou precisar treinar também arpejo, né? Então eu estou fazendo a, a ligação aqui entre três arpejos, ok? Estou ligando esse arpejo completo com este aqui, com este aqui. Então eu vou precisar treinar isso aqui, isso é com sweep picking, tá? Com a mão direita aqui. Tá? É o tipo de exercício que dá um pouquinho de trabalho, já que eu preciso fazer slide aqui, né? Então o slide geralmente ele pega muito, Para mim tá falhando muito no segundo arpejo, né? Sempre nessa, é sempre meio tom, sempre meio tom o que eu tenho que fazer então? focar no, no problema, então vem aqui nessa hora eu vou com calma pronto, acertei o slide, vou novamente tá certinho tá indo certo, ok Certo? Já estou acertando. Então, agora o que eu vou fazer é treinar isso e deixar um pouquinho mais em dia. Até o momento eu treinei paletada alternada e paletada híbrida. Então, o que acontece? Meu sweep ainda não vai estar 100%. não aqueci o sweep. Eu gosto de aquecer por, por tipo de paletada e tipo de exercício. Tá? Então, eu passei já pela paletada alternada. Se eu for executar algo com paletada alternada que vai fluir bem. Porque eu já aqueci, né? Se eu tiver algum outro exercício... paletada híbrida agora se eu for pegar o sweep não vai ser fluir muito legal não embora que já vai bem né tá tá indo bem só que não vai 100% então agora eu vou ter que treinar mais cinco a 10 minutos aqui do mesmo exercício e depois eu volto novamente nos exercícios anteriores tá aí assim que vai funcionando ok vou então treinar aqui agora esse aqui tentar juntar os três arpejos, e já voltamos aí novamente. Bom, treinado esse exercício também, né? Do arpejo, tá? Já estou conseguindo executar um pouco melhor, mas ainda estou falhando no mesmo lugar. Então vou precisar corrigir, dedicar um pouquinho mais de tempo ainda nele, já que do, dos três exercícios foi o que me, me deu mais problema, né? Então, já estava já executando aqui. Eu percebi um, um detalhe importante também. Quando eu estou aqui para o começo do braço... Eu tô... Ele tá indo bem, eu não tô errando a casa. Quando eu venho mais pro meio, tô errando algumas casas aqui. Ó. Então, para corrigir isso aqui, eu vou ter que dedicar um pouco mais na região central aqui do braço. Tá? Eu achei que eu fosse ficar com mais dificuldade para cá, porque é mais largo, né? preciso fazer a abertura maior, mas não, fluiu melhor aqui do que aqui. Então vou precisar dedicar tudo isso aqui, tá? E ainda tem um ponto importante, né? Sempre que eu, que a próxima etapa, que vocês vão ver, eu ainda vou voltar para o primeiro exercício, que eu não, não, não achei que ficou concluído ainda por hoje. Então vou voltar no primeiro exercício, exercitar os três novamente. Só que agora vocês já vão para uma parte, tá? Que é a parte onde eu vou treinar tudo isso aqui com playback. É onde eu começo a me adaptar com o tipo de som que eu causo com o exercício. Tá? E vou aplicar em cima do playback. É a parte mais divertida para mim, é uma hora que eu estou treinando também, só que parece que eu não estou treinando. Estou tá? me divertindo, se torna um pouquinho menos chato o nosso treino. Tá? Então, basicamente, até o momento, já treinei aqui três exercícios, okay? já fiz o meu aquecimento, já digamos que eu já estou bem. Agora, o que vier daqui para frente é lucro. Okay? Então, posso voltar se eu quiser treinar um pouquinho do cromatismo aqui, mas não, hoje eu não vejo necessidade disso ainda. Então vou passar já vocês aí para a parte onde eu vou aplicar isso tudo com o playback, tá? E você vai perceber como é que é. Eu vou aplicar outras frases também que eu estou treinando aí durante esses dias, ok? E saber como é que funciona aí, mais ou menos, o esquema, beleza? Então continua o vídeo aí. Bom, então aqui agora vem a parte mais divertida, tá? Já treinei os exercícios aqui, mais 5 minutos de cada exercício. E agora eu vou executar aqui juntamente com o playback, tá? Óbvio, aqui agora é um momento que eu não me preocupo muito com qualidade do um resultado final, Tá, agora é o momento de jogar a nota fora e testando possibilidades, ok? Então eu vou soltar o um playback aqui e vou jogar algumas frases, tá? Eu vou, vou deixar alguns trechos aí para vocês verem, para não ficar muito longo também, para vocês não perderem muito tempo aí. Beleza? Então, ó, o primeiro ponto que eu já defino aqui, né? Eu vou ter que adaptar todas as frases, tá em Ré menor esse playback. Eu tava tocando em Ré sustenido menor, então vou adaptar algumas frases, mudar alguma coisa e eu vou aplicando em cima. Certo? Não vai ficar bonito, nada vai ficar bonito aqui. Né? Vamos pegar, ó... A frase já consegui encaixar, legal, sem errar. Agora vamos lá para outra frase. Ela ficou muito rápido para mim, ó, nesse andamento aí, então tem que. Vou treinar outra frase Quase encaixei ó. Foi certinho, tá? Consegui encaixar, só que não tenho mais oitava na frente, né? Vou testar algumas possibilidades, hein? Certo? Vem lá, igual eu vou passar. Novamente. Então, o importante é que a gente treine também a modificar a velocidade, né? Então você vê que essa frase eu consigo executar. Se eu aumentar a velocidade, dobrar a velocidade, não consigo ainda. Então eu vou ter que treinar um pouco mais para executar isso legal. Tá, tem uma outra frase também que eu tenho que treinar para essa semana agora. Não vai também bem certo, não. Novamente. Novamente. Tá, eu vou ligando, vou ligando frases aqui É assim que funciona, certo? Basicamente, o meu treino é isso Tem até um ponto importante que eu ainda não falei, tá? Como geralmente eu trabalho com música, então eu tô sempre na guitarra, né, o dia todo, né? Quando eu não estiver treinando, fazendo o treino diário, esse treino assim mais chatinho, digamos assim, eu tô tirando alguma música para o canal, estou tirando alguma música para algum aluno, tô passando algum conteúdo, tô prestando suporte, então, o meu dia a dia com a música. Agora, não é realidade de todo mundo. Muita gente tem pouco tempo, não, às vezes não consegue treinar todos os dias, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, tenta administrar de maneira que você consiga treinar nem que seja meia hora por dia tá não é a quantidade de tempo que te faz evoluir assim ó, o tempo por exemplo eu treino hoje três horas amanhã eu não treino nada não resolve muita coisa e mais importante que seja meia hora hoje meia hora amanhã meia hora depois ok a meia de meia hora e meia hora você vai conseguir um avanço bem grande aí no final do mês tá então basicamente o que vai acontecer é que durante o dia hoje na metade do dia mais ou menos eu vou voltar a treinar você vai observar que eu não peguei nenhum exercício muito pesado tá justamente porque eu estou no primeiro treino do dia quando for o terceiro treino do dia Uh, mais para o final do dia né onde eu já não vou não vou precisar mais fazer mais nada na guitarra posso ficar só ali pelo computador tá então eu já vou pegar mais pesado no final do dia exercícios que cansem mais Por porque porque eu vou ter o um tempo de descanso vou dormir vou ter o um tempo de descanso vou descansar legal para o dia de amanhã ok? amanhã eu volto a treinar tranquilinho tá vai acontecer sempre óbvio se você pega mais pesado hoje no treino amanhã você vai talvez vai estar com um pouco de dor mas não quer dizer que você treinou errado às vezes é só porque forçou um pouquinho mais certo? Então basicamente é isso. O nosso vídeo eu queria mostrar para vocês um pouquinho como é que é o dia a dia do treino. Tá, se você gostou desse vídeo quer mais vídeos dessa forma comenta aí embaixo o que a gente vai estar fazendo. Beleza? Se quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho aproveita, olha o link aí. A gente está com vagas abertas aí, tá com promoção temporária, então não perde tempo aí. Beleza? Um grande abraço então e a gente se vê no próximo vídeo aí. Se quiser aprender alguma música não esqueça, tá? Os pedidos estão sendo agora pelo nosso Instagram. Instagram, eu acho que eu vou colocar aí no começo do vídeo aí para você ver. Beleza? Se não for inscrito no canal, tiver gostado do vídeo, tá? Se inscreve aí, dá o seu like, o like, forçado, forte, o like fortalece bastante aí também, beleza? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê aí no próximo vídeo.